Você sabe o que é mais importante do que um desconto para um cliente? O Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda. Pois é, todo mundo pensa que o cliente só quer um bom desconto. Nem sempre. Imagine, por exemplo, que eu digo que eu não vou comprar um carro da marca tal. Digo isso para os meus amigos, para a minha família, digo que esse carro não presta, ele é muito caro, é difícil revenda, não tem peças, enfim, coloco todos os defeitos no carro. Daí, por uma coincidência, eu vou naquela concessionária deste carro e eu fico impressionado. O carro me parece muito bom, a ideia que eu tinha sobre ele começa a mudar. Eu acho que o preço já não é tão alto. A pessoa me mostra os planos de revisão, me mostra a manutenção, me mostra a disponibilidade de peças, e eu começo até a gostar do carro. Mas então, o que, que vai me convencer a comprar aquele veículo? Seria um desconto? Não. Meu problema agora é voltar para casa, para os meus amigos, para minha família, e falar que eu comprei o carro que eu estava metendo o pau até um dia atrás. O que eu preciso é uma saída honrosa, uma boa desculpa para poder explicar para a minha turma por que, que eu mudei de opinião, por que, que eu mudei de ideia. Então, todas as vezes que você conseguir criar uma saída honrosa para o seu cliente, principalmente para aquele que não estava muito disposto, muito disposta a comprar o seu produto ou o seu serviço, isso é mais do que suficiente para essa pessoa mudar de ideia e lhe dar o pedido. Seja criativo, pense no lugar dela, pense numa boa desculpa para que essa pessoa leve para dentro da empresa, leve para a família, para os amigos, explicando por que, que mudou de ideia. Isso se chama, em negociação, saída honrosa. Os especialistas nessa arte são os diplomatas. Sempre acham uma saída para todo mundo poder se compor. Tivemos um problema recente agora entre o Sérgio Moro e o Maia no Congresso. Achar uma saída honrosa, dia seguinte está todo mundo se cumprimentando, fazendo as pazes, fingindo que nada existiu. Quem acha a saída honrosa, negocia de forma profissional, negocia melhor. Se você gostou dessa dica, clique no like aqui, assine o nosso canal, faça um comentário, entre no iTunes, deixa lá o seu comentário também, tudo isso é muito importante para mim. Tá bom? Grande abraço, bons negócios e até o nosso próximo programa.